Que cara de boi, fechar ti a janela né, que é ótimo <risos> Oi galera, tudo bom? Hoje eu tô animadona porque eu vou fazer um vídeo com uma pessoa que eu amo Que é uma loira retada, uma loira maravilhosa, de olhos verdes, linda, gata, tudo de bom Nessa vida, se eu nascesse homem, com certeza eu ia casar com ela Que é a Dream Paz. E se vocês não conhecem o canal dela ainda, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Vou lá conhecer porque ela coloca muitos vídeos muito legais, Cheio de polêmica, todo vídeo louco, todo vídeo de teste, todo vídeo de pira no rolê, tá ligado? Vão lá conhecer o canal dela, se inscrevam, falam que vocês vieram aqui do meu canal, aqui ó, pra aumentar a moral daqui, né? E o vídeo de hoje é assim uma coisinha descontraída, coisas que só nós mulheres entendemos, só nós mulheres, nós garotas, nós entendemos. E o vídeo tá sensacional, tá um arraso. E se vocês rirem, se sair assim ó, ó, ó... <risos> Da sua cara, você vai dar o um joinha aqui agora Se você já começou esse vídeo com um sorriso no rosto Eu já queria essa joinha, gente Então dá o um joinha Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí também Beleza? Beleza? Beleza? Então vamos nessa! O que você tá fazendo? Eu? Tô varrendo na casa, ué. Posso, não? Cuidado do teu trabalho. Nossa, 5 da manhã. Gente, minha mãe vai me matar, sério. Cara, ela não pode ver que eu cheguei a chorar. Ela não pode ver. Meu Deus, deixa eu tirar o sapato. Não, eu sei que eu tô atrasada, eu sei que eu sempre tô atrasada Mas eu só vou passar um delineador e já tô indo, tá bom? Prometo Só vou passar o um delineador, sério, sério, rapidinho Ok, vamos lá Fazer o primeiro lado hum, Eita, não, não tá muito bom, mas tá bom não tá bom? Muito tá bom. Bom, primeiro lado tá aceitável. Vamos fazer o segundo lado. Eita, acho que eu engrossei muito com esse canto. Ai, meu Deus. Vamos fazer uma pontinha. Nossa, mas tá muito perto esse zoom. Tá mostrando todos os pelinhos da minha sobrancelha. Ih, desconcentrei. Ah, ficou muito grande. Não vou fazer um traço. Mas que merda de tracês. Olha só, dá pra ver que. Tra... Ah, mas a culpa é do pincel. Putz, será que tá igual? Ai, meu Deus. Ai, meu... Não, não tá igual. Vamos engrossar esse lado aqui. Ai, ah, olha só. Eu começo a passar e acaba tinto no meio. Meu Deus do céu. Cara, será que é muito grosso? Não, vamos dar um jeitinho. Vamos deixar ele, ele retinho, que daí já tá bom, né? Deixar retinho. Ah, não acredito. Não tenho nada pra fazer hoje. Nossa, ninguém chamou pra sair nada. Tô o dia inteiro parado. Ai, ai. Deixa eu olhar meu WhatsApp pra ver se tem alguma mensagem. Não acredito que meu crush mandou mensagem. Deixa eu ver o que, que ele mandou. O do tudo bom? Quer sair hoje? Não acredito! Claro que eu quero sair com ele, tipo, óbvio! Já tem que me fazer difícil, né? Eu não posso ser tão fácil, gente. Não, não posso. O que, que eu faço? Já sei, vou responder assim. Pode ser, mas tenho outro compromisso hoje. Que horas você tá pensando em sair? Tenho que ver se dá tempo. Viar. É, pronto. Melhor assim. Se ele achar que eu tenho um monte de coisa pra fazer hoje. Ai, eu vou sair com o Crash. Mateus, como é que eu vou sair agora? Eu não tenho nada pra vestir. <risos> <risos> É isso galera, espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo Vocês tenham se identificado Porque tem coisas que só as garotas entendem Os boys não entendem de nada Mas a gente se entende, né? Eu espero vocês lá no meu canal que tem a continuação desse vídeo Eu e a Kim preparamos mais cinco coisas pra vocês Que só as garotas entendem lá no meu canal Então corre lá pra assistir o vídeo Se inscreve lá, tem muita coisa bacana E eu espero todos vocês por lá Vocês são todos muito bem-vindos Espero muito que vocês gostem lá do meu cantinho também, tá bom? Então é isso gente Super beijo, se inscreve aqui também no canal da Kim, dá like nesse vídeo, tchau!